Com práticas simples e regulares, a meditação diária pode ajudar a acalmar a mente, a aliviar o estresse e a ansiedade, melhorar o foco e aumentar a sensação de paz interior. Nessa meditação guiada, convido você a encontrar um momento de tranquilidade em sua rotina diária e a se concentrar em sua respiração e visualizações. Encontre um lugar tranquilo e confortável para se sentar ou deitar e feche os olhos. Vamos começar. Com seus olhos fechados, comece a respirar profundamente pelo nariz. Segurando por alguns segundos e soltando pela boca. Deixe-se relaxar com cada respiração. Agora, visualize-se em seu escritório, o local de trabalho, rodeada de clientes felizes e satisfeitos. E veja como seu empreendimento está prosperando. Imagine a alegria que você sente a ver as pessoas satisfeitas com seu produto ou serviço. Sinta a gratidão que você tem por ser capaz de ajudar os outros a tornar a vida deles mais fácil e feliz. À medida que você respira, permita que todo o pensamento de procrastinação seja liberado. Deixe para trás qualquer sensação de pressão ou ansiedade. E se concentre no momento presente. Visualize-se tomando decisões claras e firmes, com confiança em si mesma e em sua capacidade de realizar tudo o que precisa ser feito. Concentre-se em sua respiração e no aqui e agora. E sinta a energia positiva que surge ao se concentrar no momento presente. Respire profundamente mais algumas vezes e permita que a sensação de amor, paz e dever cumprido preencha todo o seu ser. Quando estiver pronta, respire profundamente novamente e abra os olhos. Saiba que você tem a capacidade de criar um ambiente positivo em seu negócio, tornando a vida dos seus clientes mais felizes e próspera. Lembre-se desta meditação sempre que precisar de mais foco e motivação. Namaste